A definição recursiva da linguagem proposicional, usando o formalismo de Bacchus Naur, já nos sugere que se trata de um conjunto indutivamente definido. Há duas maneiras complementares de pensar em um conjunto indutivamente definido. A primeira delas consiste em pensar no conjunto que é o menor conjunto que respeita todas as regras que fazem parte da definição em questão. Note que, como o menor conjunto, em princípio, já faz parte da coleção de todos os conjuntos que respeitam essas regras, trata-se de uma definição impredicativa, uma definição cujo objeto definido já fazia parte da coleção dentro da qual nós o estávamos procurando. Há um certo elemento de circularidade aí, mas é uma circularidade matematicamente aceitável. Esse tipo de abordagem, a definição de um conjunto indutivo, é conhecido como top-down. Começamos a partir de uma grande coleção de objetos e definimos um deles como sendo de particular interesse. É essa, com certeza, a abordagem preferida dos matemáticos. Outra forma de pensar na definição de conjuntos indutivamente definidos é pela abordagem bottom-up. Nessa abordagem, começamos a partir de um conjunto mínimo de objetos, a partir do qual nós aplicamos os construtores para conseguir um conjunto um pouco maior. Aplicamos outra vez, outra vez e outra vez, até eventualmente atingirmos um ponto fixo. Esse ponto fixo não precisa ser atingido em tempo finito. O teorema geral importante sobre essas duas abordagens é que ambas resultam na definição do mesmo objeto. Este objeto é o conjunto indutivamente definido por uma certa coleção de regras. É o conjunto que é fechado para todas essas regras, e que não contém nada mais do que aquilo que ele precisa conter para ser fechado sobre essas regras. No caso da linguagem proposicional, é um conjunto que contém todas as variáveis atômicas, os coletivos zero as negações de todas as formas que ele contém, as conjunções de todos os pares de fórmulas que ele contém, e assim por diante. E, muito importante, nada além disso. Uma das vantagens de se trabalhar com um conjunto indutivamente definido é que a ele está canonicamente associado uma relação bem fundada. Podemos tirar proveito de tal relação ao fazer definições uma especificação de uma certa propriedade ou uma certa função sobre os elementos de tal conjunto por recursão sobre essa estrutura e dado uma definição recursão estrutural, a ela fica associada a possibilidade de verificação desta propriedade ou de alguma propriedade que envolvam tais funções, usando a técnica matemática da indução estrutural. Há, sim, vantagens em pensar no conjunto das fórmulas proposicionais como um conjunto indutivamente definido.